Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta a este canal. Vocês estão ouvindo que hoje eu estou em um cenário diferente. Um pouco diferente, um pouco bagunçado. Mas como vocês viram na semana passada, o esquema vai ser o quê? Antes feito, que perfeito. Este é o mantra de 2021. Estou um pouco fanhosa, inclusive. E aí vocês que lutem para tolerar minha voz até o final deste vídeo. Hoje vou falar um pouco sobre... Como você lida, Sata, com ciúme na sua relação não monogâmica? Eu abri uma caixinha de perguntas alguns meses atrás e me comprometi que eu ia fazer uma série lá no IGTV. Coisa que não rolou, eu fiz só um vídeo. Mas vou me comprometer aqui agora publicamente para voltar com esse projeto, porque tem sido um tema que as pessoas estão perguntando muito, especialmente depois que eu e Marra para Boa a gente falou que a nossa relação é não monogâmica. Então vamos lá. Como é que você lida com ciúme? A primeira coisa que eu preciso falar é... Eu já fui uma pessoa ciumenta no século passado, tem tanto tempo que eu nem me lembro. Mas sim, me sentia insegura, ficava com ciúme, ficava com receio de ser traída. E, para ser muito sincera, eu não sei como foi que a chave virou. Porque eu sinto que foi uma experiência muito gradativa. À medida que eu fui me conhecendo um pouco mais, entendendo como é que funcionava as dinâmicas da relação, é, percebendo que existem vários conceitos de traição que talvez seja um conceito para você e um outro conceito para mim. Então, o que eu tenho focado muito com relação a essa experiência da relação no monogâmica é, em um termo que eu achei um espetáculo, e que está nesse livro aqui que eu já indiquei para vocês no vídeo da semana passada. Que é o quê, minhas gente? O nome da palavra é compersão. Compersão significa, basicamente, que você fica feliz com a felicidade do outro. Olha que maravilha. Então, eu não tenho, ou pelo menos eu não enxergo, como sentir ciúmes de Mahafrabu, porque eu estou feliz se ele estiver feliz. É basicamente isso. Então, eu não tenho medo dele se apaixonar por outra pessoa, dele se envolver afetivamente por outra pessoa, dele, de repente, passar o final de semana com a pessoa que ele gosta, porque, com certeza, para ele escolher estar com alguém dentro dessa relação que a gente estabelece de muita honestidade, verdade, sinceridade, etc., para ele escolher viver algo com alguém eu tenho certeza absoluta que é porque ele está envolvido em algum nível com essa pessoa. Ele não é do, do tipo de pessoa que vai sair casualmente, é, para sair um dia e por aí vai. Não é a praia dele. Então, eu sei que se em algum momento ele estiver saindo com alguém, ou se me disser que vai sair com alguém, é porque sim, ele enxerga nessa relação, porque não deixa de ser uma relação, algo que provavelmente vai durar algum tempo. E se ele tá feliz, se ele sai de casa e ele volta bem, ele volta alegre, se é a pessoa é gente boa, eu fico muito feliz. E é de um lugar realmente de muita verdade. E pode parecer estranho para você que tá aí vendo do outro lado. E você não precisa concordar com o meu ponto de vista. Eu só tô deixando claro aqui que não, que eu não tenho ciúme eu não tenho medo, eu não me sinto insegura, eu posso me sentir insegura com outras coisas. Mas dentro dessa relação não monogâmica, eu não tenho a menor insegurança e o um menor ciúme é, com relação a esse aspecto, né, especificamente, dele estar com alguém. Porque se a relação não fosse não monogâmica, isso poderia acontecer de qualquer jeito. Eu não gasto minha energia, eu não... Fico querendo procurar absolutamente nada porque não faz sentido para mim, certo? E é muito importante deixar claro que a relação não monogâmica é apenas mais um formato de relação. Não quer dizer que ela é melhor, que ela é pior, que ela é mais fácil, que ela é mais difícil, ela é só um formato diferente. Assim como a monogamia não funciona para mim, pode ser que funcione para alguma outra pessoa. Existem desafios em todos os formatos e, sim, Dentro dessa relação que a gente estabelece, a gente experimenta os nossos desafios. Mahaprabhu tem ciúme, mas eu não tenho ciúme. E aí eu posso convidar ele para vir falar um pouquinho para vocês a respeito de como é que ele lida com o ciúme dele, porque da minha parte é um total de zero ciúme. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para a galera. E na semana que vem a gente se encontra de novo às 20 horas. Até mais!